E a boa, minha canafistra. Vida, minha vida. Ostra, minha portada. Pabio, minha E sombo, maré, minha curubal. Frescura, minha flema. Sumo, minha ondo. Flor, minha baguete. Baguete, minha contango. Quem para Simbo. Paz, minha sabi, Sabe, minha sabe. sabe. Chave, minha cadeia. E sombra, Bajuda, Dambureira de, de minha noite, Cascavela de minha xorxora, Bicho falha na alma, Cuspido, com, com fama, De cor de debareca malgosta. Bajuda, Nan em um Fuska Para que fusca-fusca, Vem De de sol, Com de chondinada, Brumelho, eu ri várias, Pito,